E aí, pessoal, tudo bem? Aqui nós temos um sólido de revolução cujo volume nós descobrimos na aula anterior. Só que nós calculamos ele utilizando o método do disco e integrando em termos de y. E o que vamos fazer nessa aula é calcular o volume desse mesmo sólido de revolução. Mas dessa vez, nós vamos utilizar o método da casca e vamos integrar com respeito a x. E o que nós temos aqui é a região entre as curvas y igual a raiz quadrada de x e y igual a x ao quadrado e nós vamos rotacionar ela ao redor da reta vertical x igual a 2. E nós vamos fazer isso no intervalo de rotação desse espaço entre essas duas curvas, ou seja, o intervalo quando a raiz quadrada de x é maior do que x ao quadrado, isso quer dizer entre 0 e 1. OK, vamos tentar fazer isso com o método da casca. Para fazer isso, nós devemos construir uma casca se eu colocar isso aqui em uma cor diferente. Então, imagine um retângulo aqui e a largura dele é dx e a sua altura é a diferença entre essas duas funções. Se eu colocar nesse desenho, vai ser algo parecido com isso. Então, é uma casca, é tipo um cilindro oco. Seria parecido com isso, seria mais ou menos assim e tem uma certa profundidade e é isso que o dx nos dá. Ou seja, a nossa profundidade vai ser mais ou menos assim, só para você ver que tem uma certa profundidade. E quando você rotaciona esse retângulo ao redor da reta x igual a 2, nós temos uma casca como essa. Agora, vamos pensar em como descobrir o volume dessa casca. Nós já fizemos isso diversas vezes. A primeira coisa que temos que pensar é na circunferência do topo da casca. E nós sabemos que o comprimento da circunferência é 2πr. Por isso, nós precisamos saber qual é o raio dessa casca, ou seja, qual é o valor dessa distância aqui. Bem, é a distância horizontal entre x igual a 2 e qualquer valor para x bem aqui, ou seja, vai ser 2 menos o nosso valor de x. Então, esse raio vai ser 2 menos x. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2πr. Então, 2π vezes o raio, que é 2 menos x. E se quisermos saber a área da parte externa da nossa casca, essa área vai ser 2π, que multiplica 2 menos x, vezes a altura dessa casca. Mas quanto vale essa altura? Vai ser a distância vertical expressa como funções de y. Então, vai ser o limite máximo que é y igual a raiz quadrada de x e o limite mínimo é y igual a x ao quadrado, ou seja, vai ser a raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Então vezes a raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Então se você quiser calcular o volume disso aqui, você vai ter que usar 2 π que multiplica 2 menos x, que multiplica a raiz quadrada de x menos x ao quadrado, Ou seja, isso aqui é a área da superfície externa de uma dessas cascas. Então, se quisermos saber o volume dessa casca, nós temos que pegar esse 2π que multiplica 2 menos x que multiplica a raiz quadrada de x menos x ao quadrado, que é a área externa de uma dessas cascas, e devemos ter uma profundidade. E fazemos isso multiplicando por dx. Mas isso é o volume de uma casca. Se quisermos saber para todos os valores de x nesse intervalo, nós devemos utilizar a integral, e aí vamos ter mais e mais cascas. E qual é o intervalo? Bem, é de 0 até 1. E isso vai nos dar o volume dessa figura. E era o que queríamos, né? Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!